tudo bem? Bem-vindo, espero que goste do vídeo. Muito obrigado por assistir os vídeos que eu posto. Meu nome é Henrique Bonney. E hoje vamos falar sobre como utilizar o Cautopo para editar tracks, editar trilhas, editar rotas, arquivos de GPS. Vamos lá? Bom, primeiro você tem que abrir o Cautopo segundo você tem que subir a, a sua trilha né as, as suas informações seu arquivo para o caltopo dá uma olhada num vídeo aí em cima no cartão do vídeo ou na descrição do vídeo um outro vídeo que eu mostrei aqui no canal sobre como utilizar o caltopo as funções básicas do caltopo para que você possa ter um conhecimento geral sobre o que, que dá para fazer com o Cautopo, né, então, uh, partindo aqui do, da etapa de que você já tenha subido o seu arquivo, e aí vamos usar como exemplo, esse pedal que eu fiz em Santa Catarina, na cidade de Rio do Sul, uh, para usar aqui no exemplo, tá, então, quais são as funções de edição que o, o topo permite né? então para ativar as ferramentas de edição você seleciona o seu arquivo né dá um clique sobre sua trilha e a, a, dando um clique em cima da trilha vai abrir essa essa tela e aí vai ter algumas funções editar o que que o que que nos interessa edição resample é, sempre extend reverse split e join vamos utilizar cada uma delas está bem então no item edit vamos abrir aqui o edit o que, que acontece com o edit ele mostra todos os pontos de gravação da trilha então cada quadradinho desse cada quadradinho é um ponto do track, cada quadradinho é um ponto do track, né? então ele mostra uma opção que permite que você mude o nome do arquivo, que você selecione aqui no caso do cautopo é a pasta que você vai alocar, se esse é um... É um que tipo de arquivo que é este se é um arquivo do tipo caminho né do tipo track ou um arquivo do tipo rota então é, já permite você caso tenha gravado uma rota quer transformar em trek ou vice-versa gravou um caminho quer transformar em rota já consegue modificar por aqui e você consegue alterar aqui, mas isso não, isso é mais questões de estilo de aparência do do com qual a largura, né? Qual é a largura da linha que vai mostrar na tela? Qual é a cor do arquivo que vai mostrar na tela? Quanto de transparência? Qual a porcentagem de, de transparência desse arquivo para mostrar na tela? Né? E o estilo da linha? e aí ele dá alguns dá alguns estilos é, pré formatados para você colocar mas esses são configurações de, de estilo de aparência né? para você visualizar a sua trilha e caso você vá imprimir vá gerar um, um mapa impresso para ficar mais bonitinho mas o que nos interessa aqui as ferramentas de edição que ele habilita no, no botão edit que, que nós vemos é, o que nos interessa nome, alteração do nome, alteração se é do tipo caminho, se é do tipo rota, né? e aqui o que nos interessa. A partir do momento que ele é, mostra os pontos gravados da trilha, você vai, vai permitir que você mexa nesses pontos. Então, por exemplo, eu posso segurar aqui o, o o botão do mouse em cima desse ponto e arrastar né? dessa forma eu consigo dessa forma eu consigo fazer pequenos ajustes em cima da da da linha né do do caminho gravado caso eu queira acrescentar fazer grandes mudanças em cima desse ponto no momento que eu clico sobre ele, sobre o ponto, você vê que ele já cria, olha, já cria pontos equidistantes, pontos um pouco mais próximos e vai enchendo a trilha de ponto. Olha que interessante. E vai enchendo a trilha de pontos para que permita que eu faça alguma alteração, alguma correção no trajeto dessa trilha e se eu clicar em cima do ponto com o botão direito do mouse eu posso selecionar mais opções sobre a a, a, a minha edição né? eu posso deletar, deletar vertex deletar o ponto novamente seleciono qualquer outro ponto e assim eu vou corrigindo De repente eu tenho algum trecho da trilha com pontos a mais, pontos adicionais Algumas gravações a mais Eu posso utilizar Essa função de deletar vertex Botão direito Deletar vertex E Corrigir Fazer essa correção, fazer essa edição Legal, né? Mas eu ainda tenho outras Uh, ferramentas outras aplicações dentro da, da camada de edição que não convém aqui no nosso caso são funções mais avançadas mas eu recomendo que você explore todas elas, ok? então nós vimos lá, vou dar ok né? terminei a edição, dou ok então nós vimos lá que quando você clica com o botão em cima do, da sua trilha ele abre uma janela permitindo você a fazer edição né? além dessa edição básica de incluir pontos remover pontos movimentar trechos, pequenos trechos da, da, da, da sua trilha para corrigir ele tem algumas outras funções aqui embaixo então por exemplo é a função split né? então às vezes você quer cortar um trecho da trilha então basta você selecionar O trecho da trilha que você quer cortar Então por exemplo Eu quero cortar aqui Bem aqui nesse, na quina Dessa trilha Clique sobre ela Aperte split né, Para cortar ele vai perguntar Se deseja remover né, Fazer um corte Nessa trilha Em cima dessa coordenada Exatamente nessa coordenada é assim Então só dá ok então, você vê que aqui, ó, ele cortou. Se eu quiser alterar na edição, só para ficar mais claro, a cor da trilha cortada. Ó, aqui, ele cortou. Está vendo? E aí, qual é a outra função que tem? Ah, eu cortei. Se eu quiser, eu posso deletar esse trecho cortado. E ficar só com o trecho novo. A mesma coisa serve para juntar dois trechos de, de trilha, então agora ela está cortada, né? está separada se eu quiser editar, veja me aproximar, fico mais claro, né? Agora são duas trilhas, mas se eu quiser juntar para juntar você clica novamente em cima de um, um dos trechos que você quer juntar e você vai apertar join quando você apertar join ele quer está perguntando caso você tenha é, várias outras trilhas que você está editando ele pergunta você quer juntar este trecho com qual trilha no momento eu só tenho uma segunda trilha, mas se tivesse 3, 4 trilhas, ia aparecer aqui. Ah, eu quero juntar com a terceira trilha. Não é meu caso, mas eu vou selecionar. E aí o que, que ele faz? Ele vai pegar o trecho mais próximo. Ele vai pegar o a ponta mais próxima da onde eu quero juntar e ligar. Viu? Já voltou. Eu cortei com a função split e juntei com a função join ok temos também a função reversa então por exemplo eu abro a trilha aqui clico sobre ela para ativar as ferramentas de edição vou clicar em estatísticas do terreno né Terrain statistics clico sobre ela ele gerou um corte altimétrico né um corte na elevação ele me trouxe o perfil altimétrico da trilha você vê que então que ele começa aqui embaixo o sentido da trilha é daqui de baixo até lá em cima certo aí eu quero inverter eu quero inverter o sentido se eu quiser inverter o sentido da trilha eu uso a função reversa é só clicar em reverso. pronto está invertido quer ver eu clico lá novamente em estatísticas do terreno ele me gera olha agora agora ela começa lá em cima e termina aqui embaixo muito útil para quando você não faz trechos de de volta e você quer gerar dois trechos um de ida, um só de ida e outro só de volta ou quer inverter o sentido para fazer a sua atividade ao o contrário vamos lá novamente e, se eu, e a função extend? ainda sobra a função extend a função extend ela é, eu vou utilizar a função extend para adicionar mas é, é, continuar a edição da trilha, continuar desenhando a trilha. Então, por exemplo, a trilha, ela, eu vou selecionar aqui só para mudar a cor, só para destacar que essa é uma outra trilha. Não, não é. Então, eu vou vir aqui, numa das pontas, a trilha vai ter sempre uma, duas pontas, né? de início e uma de fim, vice-versa. Então, por exemplo, eu quero continuar a editar a partir de uma das pontas. Então, eu clico sobre ela, clico em extend, seleciono a ponta que eu vou continuar. Olha só que legal. E eu continuo editando a trilha a partir daquele ponto. Muito bacana, né? E agora sobra a última função, a função resample. A função resample é o equivalente a, a replicar a trilha ou reordenar a trilha. Ela está ligada à função é, a, a, ao ato de você redistribuir os pontos da trilha. Então, por exemplo, essa trilha aqui, vamos supor que ela tenha mil pontos. Eu quero gerar essa mesma trilha com menos pontos Com menos pontos de gravação Então eu vou usar a função né? Eu vou fazer o resample por Número de pontos Eu posso usar a resample por Distância Onde ele vai criar um ponto A cada x metro Ou ele vai criar X pontos E distribuir esses pontos ao longo da trilha. Isso é muito útil quando você tem limitações de espaço no seu GPS e aí você quer pegar uma trilha de 30 mil pontos uh, e transformar ela em uma trilha de 5 mil pontos. Né? Claro, vai perder bastante informações sobre o detalhamento de precisão da trilha, as curvas, etc. Mas não vai perder a trilha inteira e vai conseguir utilizar ela num em algum gps legal né gostou então é isso é assim que você utiliza o Cautopo para fazer edições e essas são as edições permitidas pelo cal topo até o próximo vídeo e gostou do vídeo não esquece todos os vídeos do canal são apresentações simplificadas